Olá a todos, eu sou o Dark, sejam bem-vindos ao canal de Dark Gamer. Estou trazendo mais um vídeo de Warframe. Pessoal, como vocês sabem, o nosso querido Umbra está perto. Eu está quase, quase, quase, está mesmo quase. Só falta pouca semana para chegar o nosso Warframe de sonhos aquele Warframe que todo mundo sonha com ele, o Umbra, o Scalibur Umbra. Então, pessoal. A Hoje eu estou aqui com este vídeo onde que eu quero alertar, deixar alertado para alguns jogadores que talvez já não tenham feito as missões que é preciso e também deixar alertado o que vem com o Ombra, o que não vem com. Praticamente o que vem com ele só. Uh, o que foi uh, disponibilizado, o que vem com ele, o que vai acontecer, como é que mais ou menos vai ser a quest dele. Então, eu só vou alertar, não vou aprofundar nada, porque o Umbra já está a chegar, não quero uh, dar spoiler de alguma coisa, algo desse tipo, não quero. Então, se for de novo no canal da Arkham, pessoal, deixa aí, se inscreva. Se já é aqui participante do canal, deixa seu like, e comenta aí, deixa a sua opinião na descrição, ok? Muito obrigado. Então, pessoal, vocês para poderem ter acesso no Quest do Umbra, que é o Sacrifice. Então nós vamos precisar das certas jornadas completas, que é o Vorpise Nesse caso a primeira jornada, o Vorpise, precisamos ter essa jornada completa É uma das, é um pa uma passe, dizendo assim que essa jornada é um passe para entrar no Sacrifice Ok, o Wake também é uma das jornadas que precisamos ter em conta Pessoal, quando vocês ouvirem esses nomes, não se esqueçam Vão ao vosso, Ai, como se diz? Peço desculpa, já aqui que que nome do que acredito Ok, vamos continuar aqui The Ashwing, que é a missão do Ashwing, isso todo mundo sabe, a jornada uh, Stolen Dream, Stolen Dream acho que se não me engano é quando vocês sortam o Operador Isso mesmo Da Neo Strange, o novo estranho Nathan é ok Esse, Se não me engano essa missão, essa jornada acontece durante o Neptuno Ou... Urano, Urano, acho que é o Ren ok? Vamos lá continuar aqui um, The Second Dream The War Within Chase of Warhol Após ter Prolonged essas são as jornadas que nós, nós jogadores precisamos ter feitas para termos acesso a Dark Sacrifice Se quisermos fazer Sacrifice Pessoal, completam essas jornadas e vocês vão poder ter acesso a só que pessoal ah, vamos já dizer alguma coisa que vem com o Umbra é claro não esqueça disso o Umbra vai trazer customização para o operador praticamente operador para o nosso companheiro o Umbra também já vai vai já vai ser feito com o update que vai acontecer com o Umbra já vão estar disponível também o, o interface Prime, prime isso mesmo o interface Prime já vai estar disponível quando com a entrada do Umbra com, este, com cosméticos novos estão disponível com a entrada do, praticamente opacamente pessoal, tudo que o Umbra tiver vai ser, vai ser, vai ser especial, por exemplo, algumas, aquelas marcas que o Umbra vai ter na cabeça, lá pronto, isso mas já ser disponível para o, o operador, por exemplo, então, uh, eu vou deixar na descrição o, o link onde eu praticamente vi algumas informações, só para vocês terem ideia, o um link original aí vocês têm uma ideia de onde eu tirei tudo que está aqui que é o da jornada e também ficam a saber o fica a ver nesse caso a ver o que vem do... com o Umbra o interface e tudo mais e aí ficam mais uh, informados com informações de tempo lá então pessoal se gostou desse vídeo deixa o like e eu vou deixar passar aqui a nova hum, a nova intro do Umbra Tchau, pessoal Back.